Fala galera, vamos falar um pouquinho aqui do Bitcoin então, porque tá uma loucura o mercado, né, tá impressionante o que o Bitcoin tá fazendo, pessoal. Quando eu falo aqui que essa região é a região que a maioria dos traders perdem muito dinheiro, não é à toa, galera, olha o que o Bitcoin tá fazendo, ó. Subiu, devolveu tudo, subiu de novo, galera. Incrível. Qual que é o motivo disso aqui, tá? Eu vou explicar para vocês a minha opinião, por que que isso aqui tá acontecendo, que eu acho que vocês têm que prestar atenção, que é algo que eu até é, esqueci, podia ter comentado para vocês ontem, né? Não, não acabei nem pensando aí na, nessa possibilidade, né? Mas é verdade, galera. Só comentando para vocês por que que isso aconteceu, na minha opinião, a gente teve um aumento muito forte do Open interest aqui, né? Então, uh, inclusive eu mostrei isso pra vocês ontem, comentei, ressaltei aqui para vocês esse aumento do Open Interest foi muito, muito elevado. Quando isso acontece, pessoal, gera muita volatilidade de mercado, tá? Então tem que tomar cuidado porque quando a gente tem um aumento tão grande assim do Open Interest como aconteceu aqui, a gente tem esse sobe e desce do Bitcoin para pegar aí, né, estopar e, e o máximo de pessoas aí tirar do jogo a maioria das pessoas que é exatamente o que o Bitcoin fez aqui, tá? Então tirou as pessoas do jogo, voltou o Open Interest pro mesmo patamar que a gente tava antes, tá? Então, assim... E aí, pessoal, o recado que eu quero dar para vocês aqui nesse vídeo é tomar cuidado aí com, nesse momento, tá? Acho que não tem uh, a gente tem que tomar bastante cuidado porque é uma região ainda perigosa, tá? E eu não vou aqui... Uh, eu não, por que eu não shortei ontem, né? Por que, que eu não shortei o Bitcoin ontem? Uh, apesar de estar aqui numa região que, de resistência, né? A gente tá até fazendo um fazendo padrão aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui no 15 minutos, ó. A gente começou aqui também a fazer uma divergência bearish aqui, tá? A gente tinha o preço subindo, né, pessoal? Tá bonito aqui pra shortar o Bitcoin, passa a botar essa linha um pouco maior. Então, tinha aqui né uma divergência bearish acontecendo para o Bitcoin, né? enfim, por que eu acabei não shortando, pessoal, tá? Porque, na verdade, eu não tinha um risco retorno muito bom aqui, tá? Tá numa região de que eu não achei um risco retorno bom. Eu estou acompanhando essas linhas aqui, tá? A gente está fazendo tanto esse canalzinho de alta aqui, que eu acho importante, né? então, como também essa região aqui, essa... esse triângulo aqui, tá? Eu seria isso aqui, ó, tá? Esse triângulozinho aqui para o Bitcoin também, tá? Então, para mim, galera, tem que ter um risco de retorno interessante, tá? Para mim, que eu vou ficar mais de olho, realmente, é esse canal aqui, tá? Acredito que essa região aqui vai ser uma região de resistência, tá? Que a gente tem que cuidar. E para mim, se, a gente, se o preço subir aqui agora nessas regiões aqui, ó, eu posso sim avaliar de shortar nessa região, tá? Vai ficar interessante, tá bom? É isso que eu tô aqui de olho aqui agora no momento, pessoal. Tá? Então, para mim, aqui, eu não tenho um risco de retorno muito bom aqui, não. Tá? A gente tá numa região ainda um pouco. Cabulosa aqui, deixa eu botar aqui pra gente uh, mensurar aqui, ó. Se a gente tiver, cadê aqui, ó, eu um short aqui. Se for fazer um short aqui do Bitcoin, nessa região, é, eu vou fazer meu, meu, meu, uh, meu stop loss em ficar aqui em cima, por exemplo, tá? ele é um stop de mais ou menos 5, 5,5%. E meu target vai dar aqui em torno de, uh, né, aqui também vai dar, se não me engano, tá? quase a mesma coisa, tá, pessoal? É, enfim, Entendeu? Não acho muito interessante. Para mim é, é, é interessante entrar numa operação que dá pelo menos 2 para 1 aí, tá? De risco de retorno. É, então eu prefiro não arriscar aqui ficar tomando stop, stop pesado assim, eu acho complicado. Aqui também, sabe? Poderia ter uma operação aqui em cima com stop aqui em cima, poderia, mas eu acho que, sabe, stop custa caro também, pessoal, tá? Então eu prefiro. Quando não tenho muita certeza do que está acontecendo ali, eu prefiro não, não ali é, é, mexer, tá bom? Uh, então, aqui é o seguinte, pessoal. Não vou mexer na Bitcoin por enquanto, tá? Não vou mexer. Vou aguardar o preço aqui. É, pra mim, vai ser short nessas regiões aqui, tá? Nesses retestes aqui, nessas, nessas regiões. Se, se o preço buscar, tá? Vamos acompanhar, porque tem essa, esse padrão aqui dessa... Que a gente poderia formar aqui até esse Bumper Run, tá? Mas eu tô de olho ainda pra fazer as compras que eu falei pra vocês nessas regiões aqui que é caça stop, tá? Regiões aqui abaixo, a gente tem com certeza que vai ter uma região de caça stop, tá? Que eu tô de olho. Bitcoin fazer essa armadilha aqui, ó, tá? Pegar esse, essa galera aqui e daí romper, enfim, a gente come, começar a fazer aqui e buscar lá os 35, tá? É o cenário que eu tô mais de olho. Não quer dizer que isso vai acontecer, tá, galera? É só um cenário que eu tô de olho aqui pra gente poder... É tentar, né, pensar aqui que as baleias vão tentar aprontar pra gente aí, tá? Porque elas vão com certeza aprontar, tá, galera? Elas não vão deixar a gente uh, abrir operação uma região confortável e tirar lucro, tá? Não é como o mercado funciona, o mercado vai ter armadilha, tá? Então, pra mim, nessa região que o Bitcoin tá aqui, eu não vou ficar mexendo, tá? Acho que isso aqui, pessoal, é... é... E caça níquel, tá? Acho que é bem complicado aqui de ficar, ficar comprando, vendendo aqui. Aqui nessa região ontem eu poderia ter comprado, infelizmente foi um horário muito tarde aqui, né? Acabei não querendo operar, tá? Aqui era é uma região que a gente poderia ter feito uma exposição, comentei para vocês ontem aqui, quem fez aqui parabéns, né? Uh, mas pessoal, já aconselharia aí fazer, botar lucro no bolso, porque a gente teve aqui, ó, já bastante, né? Liquidação de shorts e bastante venda aqui, a, a venda, a compra mercado, tá? Então, tome cuidado aí, tá bom? Tome cuidado. Uh, eu acho que é uma região que quem, quem tiver a oportunidade de botar um pouco de lucro no bolso aí bote, porque é, Bitcoin tá, tá complicado, pessoal, tá bom? Só comentando para vocês aqui sobre a, sobre a SP500, tá? E também o índice do dólar que tá acontecendo aqui. A SP500, pessoal, só um ponto importante, eu até, até quero refrescar para vocês aqui que eu comentei nos vídeos, que a gente tem, ó. Uh, a gente está numa região, nessa correção da SP500 aqui. A gente não teve volume tão interessante como a gente viu no passado aqui, tá, pessoal? Eu gostaria de ver volumes para a SP500 aqui desse, desse padrão aqui, ó, tá? Volumes fortes aqui que não aconteceram, né? Então a gente não tem um volume que possa representar para gente realmente um padrão, uma, uma reversão aqui dessa tendência de baixa para SP500, tá bom? Então tome cuidado aí, tá? Né? Esse aqui é um, um ponto importante. Se eu tivesse visto aqui o mesmo volume aqui, por exemplo, que eu vi aqui nessas regiões aqui, ó, pessoal, volume alto, né? Olha só a gente pode ver que até aqui nessas regiões aqui, aqui, aqui assim, ó, a gente teve volume mais forte, né? E a gente não tá vendo isso aqui acontecendo aqui agora, ó. Até antes aqui, ó, nessa região a gente teve mais volume, ó, Mais volume para os pequenos aqui nessa correção, né? Então, eu acho que tem que ter uma cuidado, os pequenos não tá não tem nada garantido aqui não, tá? É, seria muito bom ela segura, segurar aqui tá mas não tô também botando todas as minhas fichas aí para para para esse pequeno segurar nessa região aí vamos dar uma olhada né que vai acontecer em relação ao a... só comentar para vocês aqui no tempos menores as pequenos também que eu acho importante a gente tá aqui dentro desse após formar esse fundo duplo aqui que eu já comentei para vocês em outros vídeos né a gente tá fazendo o padrão de continuação de alta tá então acompanha aqui agora esse triângulo, né, espetinhos, tá? Porque isso aqui pode também definir para onde vai ir o Bitcoin, tá? É, não quer dizer que aquela, aquela armadilha comenta para vocês não pode, não possa acontecer, tá? Mesmo que esse pequenos acabe aí é, rompendo aí para cima, as baleias podem ainda aí no mercado Bitcoin aí acabar jogando o preço para baixo para poder estopar, liquidar, fazer o pessoal vender barato seus Bitcoins para jogar o preço para cima, tá? Então, essa região aqui a gente tem acompanhada SP500, né? Para ver para onde o mercado vai ir. Uh, uh, né? né? Isso aqui romper para cima vai ser muito bom, né? A gente vai ter um padrão de continuação aqui confirmado, né? E levando o preço em regiões mais acima, né? A gente tem que cuidar também aqui essas regiões Fibonacci, olha esse topo, tá? Fundo aqui também tá a gente está aqui agora lutando na região de 382 né entre 32 32 e 50% tá e para mim aqui vai ser realmente a região de 618 aqui dessa toda essa pernada aqui que a gente vai ter que acompanhar tá a região aqui dos 4.300 pontos se a gente conseguir romper e ficar acima dessa região que vai ser bem interessante para o mercado tá galera vamos ver tá é... não dá para gente ficar sonhando também porque os indicadores aí vão estar tá um pouquinho complicados parece que amanhã vai ter um alguns indicadores dos Estados Unidos saindo aí também tá é, em relação aí a inflação, enfim, emprego e tal. Eu vou ver se eu dou uma olhada nisso aqui para avisar para vocês pelo Telegram, tá bom? Não vou fazer vídeo específico disso, né? mas eu aviso para vocês pelo Telegram, então participem aí do Telegram, link aqui abaixo na descrição, beleza? E, pessoal, o índex do dólar também é importante a gente acompanhar, né? Porque a gente rompeu para cima aqui, ó, desse, dessa cunha, né? Isso aqui é um padrão que... é um padrão bullish, né? Ah, então, assim, a gente acabou rompendo para cima dessa cunha aqui agora, estamos corrigindo, né? E se a gente conseguir fazer um suporte aqui agora, se essa cunha virar um suporte, pessoal, pode ficar bem perigoso, tá bom? Então tome cuidado, cuidado com esse, com esse dólar, porque se a gente conseguir Mantei esse bote que romper essa linha para cima a coisa fica bem difícil pro mercado aí tá aperta em cima de vocês que pode vir chumbo tá bom então é isso galera é, vamos acumulando aí sempre que Bitcoin é por de a gente botar é, lucro no bolso é o que a gente vai fazer tá eu acho que essa é a estratégia aí aqui agora não ficar muito acreditando numa reversão enfim tá eu não tô aqui realmente nesse momento não tô uh, assim motivado com o com um cenário mais bullish, tá bom? Honestamente, para vocês. Mas estou operando aqui, botando lucro no bolso, tá? Então, com boa parte do capital aí, é, né, especulativo dolarizado, tá, pessoal? Um, então, acho que basicamente é isso. Em relação aqui aos pools de liquidação, só comentar para vocês aqui agora, né? Aqui tá um pouco perdido aqui na Reblock, na não plotou esses, esses pools aqui, tá? Então, tá estranho esse movimento aqui, tá bom? Também. Tá bom, então não vou aqui agora uh, me basear com isso, tá, o motivo de não, não ter também entrado em long nem short nessa região aqui, porque a gente viu né, um suporte, mas também uh, né, fica um pouquinho complicado de entrar em long aqui, porque a gente vê também que tem bastante pool de liquidação abaixo, até a região dos 27.150 dólares, tá, pessoal? Então é isso, só que quanto mais tempo passa aqui, tá, e a gente não vai buscar isso aqui, mais fraco fica essa, essa região, tá, pessoal? Eu acho que é, não dá pra gente ficar esperando isso aqui pegar, né, é, isso aqui também não quer dizer que isso aqui tá aberto, né, lá... No caso da, da, da Prime SBT, que esses pontos aqui, esses pools de liquidação, eles estão aqui abertos ainda, tá? Então, quanto mais tempo isso aqui vai passando, tá? Mais, uh, mais fraco fica esse aqui indicador, esse indicador fica, na minha opinião, tá bom? Então, vou moderando aqui a minha exposição, né? minhas ordens de compra nessa região também, tá? Então, tem ordens de compras aqui, tanto no futuros, né? Com stop bem definido aqui e no spot também, que eu faço compras aí um pouco mais uh, pesadas aí pro. pro com o Bitcoin, tá? Sem, sem preocupar tanto com o stop aí, porque acho que tá uma região que a gente corrigiu bastante, acho que vai dar espaço para o Bitcoin. Mesmo pegando essas regiões aqui, a gente tem um espaço para o Bitcoin dar uma, uma oportunidade para a gente poder sair aí, tá bom? Aqui na Binance a gente pode ver também, né? A gente, olha só, pegamos a, liquida a liquidez aí acima e agora abaixo, né? Enfim, então... É complicado, tá, galera? Então, basicamente é isso. Uh, não vou quebrar muita cabeça de vocês aqui agora, tá? Mon moderem a exposição de vocês no mercado aí, não esperem a gente fazer... Uh, não esperem nada do Bitcoin antes de a gente fazer um rompimento aí tá ou formar essa armadilha que eu comentei para vocês uh, tá um momento talvez seja até de ficar observando mais o gráfico aí antes de a gente ter algum rompimento mais confirmado tá eu acho que a gente poderia começar a ficar bullish aqui se realmente o preço conseguir romper essas regiões aqui dos 33 mil dólares tá? E confirmar aqui em cima ó, a gente pode começar a ficar mais bullish mas também não teria tanto espaço para o preço mover aqui também tá Uh, seria que um alvo que eu teria de olho aqui para o Bitcoin seria aqui nessa região dos 65, né? Daria oportunidade para a gente ir de 7%, tá? Mas não sei, pessoal, não sei, tá? Vou observar aqui agora, tá? Eu acho que não adianta a gente ficar aqui querendo analisar muito, porque, caras, como é que a gente vai analisar isso aqui, me diz, tá? Para mim, a única coisa que explica para mim isso aqui é o, o, o Open Interest aí, subiu tão forte, tá? É, eu acho que essa questão que tá acontecendo com a Binance aí, com a, com a BNB, enfim, não acho que é um motivo... Tá, de, de, de dessa disso aqui para mim isso aqui é manipulação clássica aí né no mercado futuros acontecendo para Bitcoin conforme eu falei ontem para vocês no vídeo tá bom então pessoal é isso qualquer coisa aí, qualquer novidade eu volto aqui no canal falando para vocês aí tá não esqueça de deixar o like se você não viu também o treinamento aqui da Prime vou deixar o link aqui do lado aqui do vídeo para você assistir tá muito bacana deixa o like lá também isso as dúvidas aí que vai estar concorrendo também ao, ao treinamento aí a operação Delta que eu tô lançando muito em breve aí tá bom um abraço a gente se vê